O Projeto de Engenharia do Novo Fórum Trabalhista de Lucas do Rio Verde teve ótima avaliação nos quesitos eficiência energética e arquitetura sustentável. Foi enquadrado no nível mais eficiente no programa Procel Edificações, que segue o mesmo conceito do selo para equipamentos e eletrodomésticos. É o primeiro prédio da Justiça do Trabalho no país a conseguir a certificação nível A. Além de reaproveitar a água da chuva, está previsto gerar energia solar com cobertura e janelas que diminuem o calor. A Justiça do Trabalho usou a tecnologia para garantir a realização de uma audiência com um pedreiro, que processou uma empresa. O trabalhador estava no Rio Grande do Norte, a 4 mil quilômetros de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, onde foi a audiência. A decisão foi do juiz da Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde, Juliano Girardello. A ação estava em andamento e a ausência do trabalhador poderia gerar penalidades. A Justiça do Trabalho reconheceu o direito de uma professora universitária de várzea Grande de receber a diferença salarial. Ela foi contratada para 20 horas semanais, mas estava tendo um número menor de aulas. De acordo com a legislação trabalhista, a quantidade de horas aula só pode ser reduzida em alguns casos que a lei prevê.